Eu gosto do que eu faço. Eu não vejo que eu faço uma coisa igual todos os dias. Acho que a vida das pessoas aqui não é muito interessante. Interessante pra quem? Por quê? Algo mais? Eu não vejo uma pessoa normal, entendeu? Eu não vejo uma pessoa diferente, porque eu vejo que as pessoas fazem tudo do mesmo jeito todos os dias e não questionam nada. tá saindo de lá agora os dois olhou só o preço tá descendo aí para frente de loja novamente pegou alguma coisa lá do outro lado eu gosto de suspense mas que tem investigação séries policial difícil ter uma que eu não já assisti essa é a minha ideia ir a fundo e realmente descobrir o que é a verdade montar o quebra-cabeça Você é bobo, Rodrigo. Oh, meu Deus. É. Eu vi, cara, na hora que ele falou com você. Algo mais? A gente falou alguma coisa? Somos eternos insatisfeitos na condição humana. A gente às vezes nasce no país errado. Você já teve esse sentimento? É, é mistério. Não tem como provar. Todo mundo pensa que está livre, mas de certa forma está preso a algo. Acho que é o ponto de é. E eu fui pra cima. Eu falei, não deixa eu entrar, vou quebrar a cara desse cara. Você tá assistindo Scooby Scooby-Doo, hein? Scooby-Doo <laughs>